Às vezes você vai na geladeira e você vê lá no congelador lá um pote de sorvete. E você vai seco para comer e chegar lá é feijão. Chega lá é feijão. Eu acho que esse é um exemplo muito bacana. Tá bom gente, eu tô aqui com o Marcos, esse foi nosso guia hoje, meio guia né, mais ou menos. É primeiramente, Quase. Primeiramente parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui. Foi muito, muito legal conhecer esse lugar e... e... Essa comunidade também, ah, e você é daqui mesmo, né? Sim, é, eu nasci e me criei dentro do Brasil. É, legal. Para as pessoas que não não são daqui, né, que não são da, da comunidade, eu, eu não sou do Brasil, mas eu eu morei aqui, conheço vários brasileiros, é, normalmente essa visão que eles têm com com essas comunidades, é, como que é? Olha, é uma relação pautada no achismo e no, que, e no que os meios comunicativos passam, né? Que muitas vezes a gente sabe que não condiz com o que é de fato a realidade do local. Hum. Hum, a gente, o nosso povo, o povo da comunidade é um povo muito injustiçado por não poder se mostrar como realmente é e por não poder acolher também as pessoas do jeito que a gente acolhe. E eu acredito que hoje, na experiência que você teve, isso ficou muito explícito pra você também. Uhum. Que tinha uma visão antes de entrar aqui e hoje tem outra, né? Tenho, com certeza. Mudou. Na, na verdade, não mudou porque eu... Sei lá, você vê é, como que é nos filmes, você vê como que é nas notícias, né? Mas na realidade, a maioria das pessoas não moram assim, não sim. vivem assim, né? sim e acho que você é um ótimo exemplo de, de quem nasceu aqui, mas você tem tem sonho e você tá no caminho para ser um médico. Sim, sim. que que muito muito, eu achei a sua história muito muito legal e desejo muito sucesso e sorte na vida e é, é muito foi muito um prazer te conhecer. Eu agradeço. É, é, eu sabia que não era assim como os estereótipos, mas uhum. uh, para ficar aqui, a gente foi visitar e conhecer algumas das figuras da comunidade também e, e o que eu percebi também é, é uma cidade dentro né e, e o que você está fazendo aqui você quer falar um pouquinho sobre, sobre o seu trabalho aqui? Fala, fala. É, bom, primeiramente agradeço a todos os elogios e fico maravilhado. A gente fica maravilhado por ter recebido todos vocês hoje. Bom, é, você viu que aqui a gente tem de tudo um pouco. De tudo um pouco. A gente tem muitos artistas, a gente tem muitos artesões, a gente tem... É, muitas Marias, no caso, as Marias são as pessoas que, que fizeram a nossa a comida do restaurante no qual a gente comeu hoje. Mas, bom, o, o trabalho da, da instituição, da União dos Moradores da Comunidade de Paraisópolis, é justamente trabalhar do lado do morador, para facilitar tudo que, aquilo, tudo que a gente precisa para ter uma vida, um cotidiano melhor. Né? Tem um buraco na rua, que é a competência da prefeitura, a gente abre o chamado para a prefeitura para ela vir tapar o buraco. Hum. Tem um, um, um cano de água potável, um esgoto é, estourado, a gente comunica essa bespa para que ela venha é, resolver o problema, né? Então hum. assim, eu digo que a, a união dos moradores da comunidade de Paraisópolis é um intermédio entre o morador e as competências públicas, né? Porque todos aqui contribuem com os seus impostos mensalmente e também por contribuírem querem o melhor hum. de, quem, de quem tem a competência de nos fornecer, né? E de todas as maneiras a gente está lá do lado do morador para apoiar, para ajudar e para correr atrás dos encaminhamentos possíveis. E o que eu achei muito legal também é que vocês têm, têm aula para as pessoas ficarem na comunidade trabalhando. Sim, sim. É, tipo, seja na cozinha, cozinhando para um restaurante, seja na cobelaria, para sei lá. É, é, eu acho isso muito, muito legal. É, é, é, o Paraisópolis é um local onde você não precisa ir muito longe para comprar nada, <risos> né? porque aqui a gente oferece de tudo. Tem... Em toda esquina tem de tudo que você imaginar. Mas uh, os cursos é, servem para as pessoas se desenvolverem e a partir daí elas conseguirem ser, ser protagonistas da, da, da, da captação da sua própria renda. né? E aí a União tem um papel muito fundamental porque ela oferece diversos cursos. Por exemplo,. Hoje as pessoas que trabalham no bistrô no Mão de Maria, que é um, o, o nosso restaurante, é, que fica aqui também na instituição. A gente acabou de almoçar, a né? A acabou de almoçar. <risos> Feijoada tava, muito, muito tava gostosa. É, elas tiveram, no passado, uma capacitação fornecida pela, pela, pelo curso Mão de Maria. Né? Então assim, a gente tem um curso de costura a gente tem um curso de cabeleireiro onde as pessoas conseguem se desenvolver e a partir daí aplicar suas habilidades lá fora para conseguir renda, para se para conseguir viver também, né? Hum. E, e isso fortalece a nossa a nossa economia interna, hum. né? E faz de você o seu próprio patrão. É, e foi outra coisa que foi interessante para eu aprender foi como a economia dentro da, da comunidade é e como funciona e que vocês, você estava falando antes que a crise não chegou como chegou no resto do Brasil né? Por causa dessa tipo, economia mais fechada, tipo, fechada dentro Sim. da comunidade Sim. É, é, pela origem, para em Paraisópolis, é, é, é, é, a população é composta por nordestinos, né? E todo mundo sabe de tudo um pouco. Sabe fazer um doce da sua terra natal, sabe fazer um salgado da sua terra natal, ou fez um curso que, que, que desenvolveu uma habilidade diferenciada. E assim, é, isso fez com que a crise que atingiu o Brasil, e que atinge o Brasil ainda hoje, não chegasse tão forte aqui como chegou em outros locais. Óbvio Sim. que muitas pessoas perderam os empregos, mas é, com o tempo souberam aplicar a si próprio a, a, a, sua, a sua sabedoria de negócio, né? Sim. Então assim, você anda por aí, o que você mais vê é a gente com seu negócio próprio. Isso não, não se restringe só a confeitaria, é, é, muita, é, muito, é, muito, é muito grande a amplitude do negócio, é, né? É. Então assim isso isso é uma coisa super interessante, super interessantíssima. É. E outra dúvida que eu tenho, você vai vai ser médico, né? Sim. E vai, vai ser, eu, eu tenho certeza. Uh, mas você pretende uh, ficar aqui, crescer família aqui, tipo, ou, ou você tem plano para sair daqui só uma dúvida que eu tenho ah, é, a juventude até eu sou diretor de juventude da comunidade e eu digo que a juventude aqui tem um papel muito fundamental né hum. hoje a gente tem um brasil que a gente herdou dessa geração que está aí à frente né e, e a gente vem com uma bagagem muito boa de muitos aprendizagens de muitos aprendizados e também vem com um olhar onde a gente tem uma visão crítica relacionada aos erros que cometeram aí né e tá nas nossas mãos melhorar ou não e justamente por isso, eu pretendo crescer em Paraisópolis, minhas raízes estão em Paraisópolis, assim como a raiz... Da, dessa juventude inteira que está aí porque todo mundo trabalha em prol do desenvolvimento da comunidade e pensando nisso eu penso em aproveitar as oportunidades que a mim forem ofertadas em que eu conquistar e, e crescer porque eu acho que essa diferença de, de, de realidade, cultura e, e local é muito enriquecedora né às vezes Paraisópolis tem coisas que em outros lugares não tem eu penso que essa migração é, pode trazer muitas coisas benéficas, podem trazer ideias novas, para hum. desenvolver coisas novas. É, a gente pode exportar ideias assim também. É. E, e dentro da nossa realidade, aprender a adaptar isso para a gente. Então sim, assim, sim, eu penso em, em, em me expandir também como ser humano. né? Sim, sim. É, mas sem sombra de dúvida, minhas raízes estarão aqui com certeza. Se quando eu puder devolver, eu já devolvo. Né? Mas quando eu puder devolver em escala muito maior, eu vou devolver tudo que a mim foi afetado um dia pela nossa comunidade. Legal, legal. Eu tô percebendo que, que com os brasileiros que não moram aqui ou não, tipo, moram e moram Morambi, aqui no lado, tipo, o que eles pensam sobre essa comunidade é... Acho que é muito diferente do que a realidade E o que você diria para essas pessoas para entender mais sobre a comunidade? Que... <risos> Vamos usar um exemplo muito bom que brasileiro comete bastante, sabe? Às vezes você, Às vezes você vai na geladeira e você vê lá no congelador lá um pote de sorvete E você vai seco para comer e chega lá é feijão Chega lá e feijão Eu acho que esse é um exemplo muito bacana Sabe por quê? Porque a gente tem a impressão de ser uma coisa E quando a gente vai se deparar, não é, uh -huh. né? é... Pra Isópolis é muito rico em muitas coisas a, a, a gente não se rejeita a aceitar ninguém A gente, muito pelo contrário A gente tem os braços abertos a todo mundo Que deseja nos conhecer é, Quando vocês chegarem aqui Vocês vão ver que aqui é um lugar esplêndido Que todo mundo é muito educado Que todo mundo é muito receptivo eu acho que é uma coisa nossa, dos brasileiros ser assim, somos muito contentes, muito alegres. Eu vejo que há um caminho muito grande ainda para se percorrer e realmente aceitar as coisas como elas são. Porque ninguém escolhe morar numa comunidade. A gente só nasce e se depara com essa realidade. E isso não significa que a gente se conforme com ela, porque a gente quer mudar também. para Isópolis tem que ser visto como um lugar que ele realmente é e não como uma coisa que ele não é. Óbvio que a criminalidade, é, as coisas ruins tem tudo que é lugar, tá? não é exclusividade de Parais Altas especificamente, né? E, e por isso eu digo, fica o fico convite também, se um dia você tiver oportunidade ou tiver curiosidade de nos conhecer, venha. Vão perceber que as coisas aqui são bem diferentes do que dizem por aí que Bom, é. oh, Marcos, muito obrigado, valeu, cara. Eu vou deixar aqui para eles conhecerem mais, sobre, se alguém quer conhecer mais sobre o seu trabalho também vou deixar sobre esse centro aqui E é isso, muito obrigado é pelo agradeço. tudo hoje, foi um dia muito importante e marcante para todos nós é, é.